Google Ads ou Facebook? Qual é o melhor para anunciar? Fala, galera! Beleza? Meu nome é Alexandre Tavares, eu sou especialista em SEO e Google Ads. E nesse vídeo, se você gosta de uma treta, fica ligado que esse vídeo é para você. Polêmica. Google Ads ou Facebook? Qual a melhor plataforma para você começar a fazer suas campanhas? Tá curioso, né? E a resposta é muito simples. Qual é a sua intenção? É conseguir leads? É fazer vendas? A verdade é que não importa se você vai anunciar no Google Ads ou no Facebook. As duas plataformas são excelentes plataformas de anúncio. Só que cada uma tem a sua especialidade. Cada uma tem o seu foco, cada uma tem a sua performance, tem a sua forma de segmentar. Como as duas ferramentas possuem formas de atuação, de impacto diferenciados, você pode colher dados no Facebook, numa campanha no Facebook, e trazer esses dados para uma campanha no Google Ads. Você pode fazer também com que a sua campanha impacte pessoas através da rede de display no Google dentro de sites de interesse daquele público que você viu lá no Facebook. Resumindo, as duas são perfeitas, as duas funcionam. Se você puder pegar a sua verba de marketing e dividir metade em Facebook e metade em Google Ads, você vai começar a analisar qual está performando melhor. Naquela que performar melhor, você foca nela. Então vamos supor, você tem R$ 2.000, tira mil 1.000 para Google Ads e mil 1.000 para Facebook. Otimiza sua campanha, segmenta de acordo com o perfil do seu público. As duas plataformas, tanto o Face quanto o Google Ads, são ótimas para fazer segmentação. Bota a campanha para rodar. Analise as métricas, veja qual está tendo melhor performance, se é do Google, se é do Facebook. Se você perceber que a que está performando melhor é o Facebook, pausa a sua campanha no Google e foca no Facebook. Se você perceber que o Google está performando melhor, pausa o Facebook e foca no Google. Você tem que analisar qual está tendo melhor performance, seja em captura de leads, seja em vendas e qual é o seu objetivo, para você ter uma ideia. 90% das pessoas utilizam uma ferramenta do Google. Isso é, quando você anuncia no Google Ads, você pode estar impactando essas pessoas. Você sabia que até anúncio dentro de e-mail do Gmail é possível aparecer? A mesma coisa o Facebook. O Facebook é a maior rede social onde milhares, milhões de pessoas estão engajadas nessa plataforma. E você, vai deixar de anunciar no Facebook? Não, né? E vai deixar também de não anunciar no Google Ads? Claro que não. Então aproveite a chance de impactar pessoas tanto no Facebook quanto no Google Ads. Não existe a melhor. O que existe é a que performa melhor de acordo com o seu objetivo. Seja ele captura de leads conversões em vendas, trabalhar a visibilidade da sua marca, está nas suas mãos. Você pode utilizar as duas tranquilamente. Entendeu a importância de você estar presente tanto no Google quanto no Facebook? Então, amigo, agora só depende de você. Mão na massa, faça a melhor campanha da sua vida. E essa questão de Google Ads, Facebook, qual o melhor? Cara, se possível, invista nas duas Se não, foque apenas em uma Na qual você tem maior e melhor performance Nas suas vendas e conversões Então, gostou desse vídeo? Então, não perde tempo não ó. Vai agora aqui embaixo, ó, se inscreve Ativa as notificações Deixa aqui embaixo o seu comentário E diz pra mim Você anuncia mais no Google, no Google Ads No Facebook Ou você não anuncia em lugar nenhum Aproveita aí, deixa o seu like Compartilhe com seus amigos E sempre que precisar Tamo aqui, tamo junto. Esse é mais um vídeo da série de vídeos de dicas de Google Ads. Eu só quis fazer esse vídeo pra desmistificar essas tretas que tem na internet, né? É melhor é Facebook, e o melhor é Google, e o melhor é SEO. Cara, não existe o melhor. O que existe é o que traz mais resultado pro seu objetivo final. Show de bola, beleza? Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu!